Eu sou o Thiago, tenho 32 anos, trabalho com danças urbanas e para mim o Método sem, ele, sem ele não dá para fazer nada. Como eu vim das danças urbanas então é bem, é muito essencial. Assim. O que mudou pra mim foi a, o meu conhecimento no meu corpo. Eu fico pensando no meu corpo diariamente, assim. não é só quando eu tô foi uma coisa que foi bem forte para mim. Sabe? Fico prestando atenção até quando eu tô andando na rua, a forma que eu sento, a forma que eu estou em casa, né, no livro. qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu vou estar tá pensando no meu corpo e como, o que que ele está, o que que eu posso melhorar na minha postura. Até quando eu dançando hip-hop também hoje é muito diferente, que ele já acrescenta outras coisas, né? então eu já fico pensando como fazer aqui um movimento que tenha uma fluidez que não vá prejudicar meu corpo também. O método 100, pra mim, ele é essencial. Ele é um, um estímulo pro meu alto